Esse foi o palco da minha grande estreia. Também foi o palco da minha grande derrota. Incompreendido, as cortinas se fecharam na minha cara antes de terminar o primeiro ato. Agora estou voltando. E nenhuma cortina vai se fechar. Nem que eu tenha que arrancá-las com as próprias mãos.